Você busca uma formação dinâmica e inovadora para criar conteúdos digitais? Então venha estudar no curso Tecnologia em Produção Publicitária. Aqui você vai aprender a produzir peças comerciais e institucionais, planejadas para mídias impressas, audiovisuais e digitais, trabalhando no processo criativo, planejando os custos dessas produções e agregando inovações tecnológicas à produção publicitária. O curso tem duração de três anos e o tecnólogo em produção publicitária poderá atuar em agências de publicidade, na indústria gráfica, produtoras audiovisuais e em veículos de comunicação, como rádios e TVs, e em escritórios de desenvolvimento de conteúdos digitais. Quer ser um profissional da publicidade? Então estude com a gente. Confira nosso site, portal.ifsudminas.edu.br.